Eu fico impressionada com a capacidade criativa das professoras da educação infantil. A professora Renata é uma dessas professoras criativas que eu admiro muito. E ela vai trazer pra gente agora uma experiência vivida lá na escola dela a respeito de meios de transporte, onde com materiais muito simples elas conseguiram realizar práticas muito interessantes com as crianças bem pequenas. Como vocês podem ver, são coisas bem simples. Então chegou a parte da alimentação na escola, chegou acho que macarrão dentro dessa caixa, a gente, quer... Não, não joga Pedimos para o pessoal da limpeza não jogar fora. Pegamos a caixa, foram as professoras que pegaram. Pegaram o resto de mangueira, fizeram a roda, arrumaram, colocaram um tecido em volta para ficar macio para as crianças pegarem, ficar parecendo um volante. E fizeram literalmente um carrinho, ó. Então, são, é, tudo, tudo, todos os elementos que tem aqui são materiais recicláveis, papel, são coisas, inclusive, que para o descarte a gente consegue achar um lugar ideal. É a tampinha. Tampinha de guache e refrigerante. Então, todo esse movimento ajuda a criança a identificar que ela pode brincar com qualquer coisa, desde que ela se permita fazer isso. E meios de transportes é o tipo de elemento, de projeto, de tema, de eixo temático que as professoras usam para trabalhar. Então, é muito recorrente esse projeto, esse tema para isso. E aí a gente vai falar assim, que campo de experiência as professoras podem trabalhar com carrinho? Todos. Então, as fotos que a gente tirou, as imagens que a gente tem, dá pra ver que as crianças, uma tá ajudando a outra, uma tá conversando com a outra, são crianças de 2 anos. Essa idade aqui são crianças bem pequenas, a gente chama de creche 2 aqui, de C2. Então, de 2 para 3 anos fizeram essa atividade, entraram na caixa, brincaram, um empurrou o outro, foi sensacional. Enfase Educacional, www.enfaseeducacional.com.br